Rico. Obrigado demais, mano, por receber a gente aqui. Beleza? Né? É, cara, sou fã da Octa. Nossa, a gente já troca ideia, o que é? Desde o começo da Okta. É. Eu tenho okay, quase 5 anos já. E Growth Machine, nós temos esse desafio, né, de escalar a máquina de vendas de outras empresas, mas eu olho muito para essa migração, né, cara? Como é que eu saio de uma empresa que depende de muita gente, né? Então, a gente tem o nosso nosso time, nosso time de serviço, nossos time de Como é que eu migro com a tecnologia? Mas antes do rico se apresentar, ó, já se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá? E deixa a sua curtida. Quem é o rico? E o que que tá fazendo no Octodest, cara? Cara, quem é o rico? A... Ah... Cara, eu sou empreendedor, empreendedor mesmo, a gente estava até falando agora há uhum. um pouco, né? Sou empreendedor mais raiz, cara, porque a Okta não é a minha primeira empresa, não vim desse mundo de software direto. Na verdade, minha primeira empresa tem a ver com software, mas era de serviço. Comecei a empreender em 2004, sempre é meio mercado de tecnologia e tudo mais, mas, é... cara, a gente comecei a empreender com uma empresa que revendia SAP para você ter ideia era muito baseado em serviço, então não era um software nosso. Tava no mundo de tecnologia, mas era serviço puro. Desafio de vender enterprise, que você sabe como que é, tickets gigantescos e era serviço não tinha recorrência. Isso daí durou muito tempo, a empresa continuou. Um leão por mês, né? Um leão por mês, que era meta, aquele negócio zerou, cara começa tudo de novo. E como era um tickets gigantescos, muitas vezes é, se concentrava em T4. E é engraçado que a gente chegava em dezembro, assim, ou a gente ia ter o melhor ano da história, <risos> ou, ferrou. ou ferrou, cara. E era, é, eu lembro de um que a gente marcou até de uma churrascaria, assim, ó, a gente deixa marcado já a churrascaria, encerramento do ano, com os sócios que eu tenho lá, e aí o que aconteceu? A gente vai, pra chorar ou pra dar risada. E, cara, eu lembro, esse daí foi o um ano que a gente chorou pra caramba, eu falei, cara, beleza, vamos chorar junto e, e ótimo. Porque quando você perdia um negócio, perdia dois negócios ali no finalzinho das negociações, muito cara, você perdia o ano inteiro, então é, isso daí foi uma dor muito grande. E aí o Rodrigo pô, nasceu empreendendo ali dentro dessa empresa, eu sempre tive um perfil bastante empreendedor, fui aprendendo muito, acho que trabalhar com uma empresa multinacional que nos forçou a, a entender de marketing, de vendas, máquina de vendas e tudo mais foi uma baita informação para mim então isso daí eu vejo com ótimos olhos acho que eu aprendi muita coisa lá serviço você tem tem que tentar também produtizar ao máximo para dar escala na tua empresa mas chegou num ponto que assim você cansa né eu já tava ali há oito anos nove anos na pegada então de 2004 para ali para frente é, cara já tava bem cansado e a gente sentou como sócios uma cara o que, o que cada um quer para essa empresa né? como que a gente pode reinventar essa empresa e aí nesse bate-papo a gente pôs tudo no divã, analisando as ofertas que nós tínhamos, que colaboravam para um negócio ali que a gente achava que ia ser, que era só nosso, que a gente tinha descoberto assim, cara, descobrimos aqui, cara, um baú do tesouro. Cara, o que a gente buscava? Não, precisamos de volume, porque esse negócio hoje não dá volume, era zone Precisamos de previsibilidade no serviço, porque hoje a gente não tem tanta previsibilidade aqui na execução do serviço. Precisamos de Recorrência, cara. E aí veio, pô, a recorrência, porque a gente não tem recorrência aqui, né? E a gente falou, ah, não conta pra ninguém, porque não, isso aqui é, é o ouro, <risos> é, é o segredo do negócio. E aí a gente passou a analisar a, todo, tudo que nós tínhamos de oferta, pra ver o que colaborava com isso. Tínhamos ali alguns softwares que a gente complementava o SAP pra vender pras empresas. Que já era nosso, mas não era licenciado, nada, ele era, na verdade, um facilitador pra gerar valor pro SAP, pra gente conseguir vender isso pro nosso cliente. Pô, e dali surgiu a ideia e naquele momento, mais ou menos ali em 2011, começou a circular mais o assunto SaaS no Brasil. 2011, 2012, eu comecei a estudar um pouco mais para entender de fato o que era o e como que a gente podia entregar. Tinha um case de sucesso gigantesco que era Salesforce, já, já era um baita case naquela época. Pô, vamos entender direitinho. E aí eu estava com um CEO na empresa nesse momento, falei, cara, deixa eu tocar esse projeto aqui, é meio que um trailblazer do negócio que eu vou desbravar mesmo e tentar tirar alguma coisa daqui, e fui cara, peguei ali 4 quatro, quatro pessoas, inclusive alguns estão comigo hoje na Octa isso é bem legal, e dali para frente a gente começou a, a, a experimentar. Deu um monte de, de coisa ruim, porque o produto não tinha sido feito para isso, a gente tentou adaptar e... Mas vocês tinham a ideia de para essa linha do que o Octa faz hoje, não? não. naquela época a gente estava trabalhando com o um setor de construção civil, cara, era um ah. software para construção civil. Mas já era um avanço, tá? Por quê? Porque eu não precisava de tanta gente para entregar o software. No SAP você imagina que é muita gente. Não, né? não, E pô, eu, eu tinha bastante habilidade de vender no PowerPoint, né? Porque o SAP você vende no PowerPoint. Não dá para você fazer uma demonstração no software. Não, não dá. Então eu, a gente teve bastante sucesso até com esse software. A gente resolvia problemas bem específicos financeiros de incorporadora. Isso 2012 para 2013. O negócio começou a rampar, e aí veio a crise de 2014. Caracas, travou tudo, construtora já não, não é um setor que costuma investir tanto em tech, imagina sendo afetado por uma crise, então o negócio meio que paralisou. Cara, a gente ficou ali batendo cabeça um tempo, já tinha alguns aprendizados principalmente em relação a produto, de como fazer e como não fazer algumas coisas, e começar a entender o que era uma máquina de vendas mais escalável, porque com SAP é Enterprise, então... Você abre o ano listando exatamente quais são as empresas que você vai bater. Cara, quando você vai para o SaaS, assim, não, não tem essa pegada, né? Então você tem que é estar um pouco jogo. mais aberto, é outro jogo. Então eu comecei a entender um pouquinho mais isso, mas a gente não conseguia mais vender. Ponto. O que, que a gente faz? Bom, vamos tentar aqui gerar valor de uma outra forma. E aí, num belo dia, numa da, das construtoras, que é cliente nossa até hoje, uh, eles estavam implementando SAP, foram participar do processo junto com eles, que eles iam comprar esses softwares nossos lá. Né? era um ticket, inclusive um ticket bastante alto que a gente vendia. Pô, foi muito massa, porque daí você gera uma relação de confiança, que o ciclo de venda demorava um ano, então você conhece os donos da construtora, você conversa muito, entende muito bem a estratégia dessa galera. E um dos donos ele chegou, Rodrigo, preciso de um help teu, tem uma proposta aqui de um competidor gringo, que está colocando aqui, eu queria saber se vai funcionar bem para nós ou não, e era sobre atendimento. Né? E, cara, de verdade não ia funcionar porque era um software gringo muito bom, super conhecido, mas era um software de prateleira. Eu falei, olha, os seus processos de negócio não tem nada a ver com isso daqui, ainda mais que incorporadora que é bem diferente. Bom, assim, cortando um pouco a história, ali surgiu a possibilidade de eu fazer uma apresentação para todo o board da empresa, os diretores e o pessoal no projeto. Do que, que seria um, um software de atendimento que nós estávamos desenvolvendo? PowerPoint, cara, a ideia, resolver <risos> problema, eu sabia exatamente que o problema ia ser resolvido, e eu diria que isso daí foi o nosso primeiro funding, né? Eles toparam, compraram o software, nós tivemos oito, nove meses para colocar tudo no ar, que era o tempo do SAP entrar no ar, tinha que entrar com esse software de atendimento, que está rodando lá até hoje. Entrou numa versão Mark One, assim, do homem de ferro bem feião, mas resolvi o problema. Tinha um nome que eu não vou falar aqui porque não vale a pena <risos> e ali a gente percebeu uma oportunidade da gente ir para um mercado mais SMB, mais pulverizado e a gente conseguiu escalar de uma maneira diferente. E aí, um pouco mais para frente, a gente batizou de Optadesc. Que foi essa Cara, o que é animal história. é que eu me vejo na, na, na cabeça do empreendedor lá atrás e a gente sente essa cabeça. Ah. Eu tenho um produto, eu tenho que captar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não, meu irmão? Você tem que ter um bom PPT. Um, é, exato. <risos> e, e resolver um bom problema. É, isso aí. Pô, os caras pagaram e eles pagaram mais caro ainda do que o software gringo. Por quê? Porque o nosso ser especialista, e foi, de fato, né? Mas foi o nosso primeiro funding e, cara, ali eu comecei a falar, agora a gente tem a oportunidade de começar tudo do zero e ter uma outra estrutura muito mais escalável e tudo mais cara animal cara mas tem, tem uma coisa na história que eu gosto muito que é o seguinte a gente viu um movimento mais ou menos nessa mesma época surgindo RD, surgindo rock foi, foi aquela febre de inbound com site seios e, e meio que virou virou né fórmula de bolo né para quem tem martelo tudo é prego é, exatamente né? <risos> exatamente e aí foi foi foi visto como o santo graal das vendas que você adota qualquer negócio e funciona. Exato. E beleza, cara, já, já bati papo com outras pessoas da Octa e tal, e, e, e sei que vocês tiveram uma trajetória hiper bacana, que vocês tracionaram, mas teve um momento que você viu assim, cara, esse negócio de Inbound não tá funcionando. Essa conversão aqui, porra, entupi isso aqui de SDR. Cara, conta um pouco sobre esse momento e como é que foi essa tua virada pra ser uma empresa orientada a produto. Perfeito, né? legal. Que foi isso que você fez. Exatamente. É... Bom, a gente estava ali, a Okta nasceu oficialmente como Octa Desk em 2016 é, e entramos no modelo que é o modelo que você falou. É um modelo que, para nós, era, era muito benchmark. Né? Então, RD, Rock, os caras estavam mandando muito bem. Porque, cara, Não, gente, é incrível o trabalho É animal, animal, é animal. E, e nós fomos até a empresa fazer bench mesmo com eles entender como que essa máquina funcionava. E nos ajudou muito naquele momento, no primeiro momento, a, a dar foco na persona correta, né? saber qual era o nosso, nosso ICP no final das contas, onde a gente queria bater, foi ótimo. O que aconteceu é que a gente começou a escalar, né? a gente começou a escalar. E nós nascemos com alguns propósitos de empresa, um deles era, era realmente levar um software brasileiro para o mundo, se tornar internacional, a gente sempre brincava de jogar Champions League, porque sabemos que no Brasil software é sofrido, o brasileiro não tem uma cultura de produto tão tão clara, tão desenvolvida, tão madura quanto o mercado americano, por exemplo, né? E a gente queria levar isso para fora, se tornar referência em produto. Então, beleza, mas cara, precisamos vender, tem que rodar esse negócio todo e aquela máquina de vendas que, que foi apresentada para nós fez muito sentido naquele momento. E tá pau. Quando você começa a entender a, a dinâmica de uma máquina de vendas, a RD, cara, que é sensacional, você começa a entender que, pô, tô atraindo lead. Aí eu vou precisar que alguém qualifique esse lead, então você tem ali os SDRs para fazer a qualificação e depois você já vai passar para os closers venderem. Termina aqui o processo? Não, porque eu tenho agora o CS que tem que colocar o produto no ar pro o cliente realmente obter sucesso e daí para frente. Cara, foi tudo ótimo, a gente estava rodando nesse mesmo playbook até chegar um fundo naquele momento que falou assim, pô, queremos colocar uma gasolina aí para vocês darem uma rampada na empresa. Falei, não, queremos também, né? Quando você entende essa máquina, você começa a ver: pô, o vendedor para ele estar tá, rampado demorava ali para nós 3, 4 meses, acho que é a média de mercado mesmo. Então eu vou ter que contratar antes, mas eu preciso também ter investimento em marketing antes. Cara, CS Idem, eu tenho que contratar antes, SDR Idem. Então você começa a fazer todo o seu planejamento é, super antes, né? Então você tem que ter muita gente rodando. E ali, estamos em São Paulo, dificuldade de concorrência por qualidade de mão de obra que é terrível, assim, é, é uma briga feroz. Então, arrumar gente boa é muito difícil, é muito concorrido E ali a gente estava formando muita gente, mas não ia dar tempo de formar todo mundo. Então, cara, como que eu dou vazão a tudo que a gente está fazendo? A gente começou a enfrentar alguns problemas e a hora que eu olhava assim pra operação, eu falei, cara, isso aqui está distanciando a gente de ter um produto bom, isso aqui está distanciando a gente da, da internacionalização da empresa, que era algo que, pô, nasceu ali no, pra, pra isso. Eu falei, cara, estou malascado, porque esse modelo não funciona bem. E eu via já algumas falhas no modelo do, do, do, dessa máquina de vendas, mas muito mais voltada para o produto. Porque, quer queira ou quer não, num modelo desse, a, a, você faz uma promessa ainda para o seu cliente, né, para o seu lead. E no momento que ele compra, aí sim o CS vai lá colocar esse negócio no ar, de alguma forma, e aí aquela promessa se concretiza. O que nós queríamos é fazer um negócio diferente. Falei, cara, deve ter alguma maneira mais escalável de fazer isso. E aí a gente descobriu um, um, um modelo chamado PLG, né, que é um Product Lead Growth. E esse modelo é baseado assim, cara, o produto ele é, o, é o líder da empresa. É o líder da empresa. Todas as áreas vão trabalhar para produto, praticamente. E aí começou um processo de transformação, porque o PLG, a primeira coisa que ele faz é eu tenho que entregar valor de cara para o cliente, não existe promessa. Eu tenho que entregar o valor agora. Então eu encurto essa, essa etapa de promessa e eu coloco o cliente direto colhendo o valor do produto. Mesmo que seja um valor menor do que o potencial todo do que ele poderia vir a constar. Mesmo que seja um valor menor. O é momento. uma estratégia assim que você poderia falar que é um pouquinho ali do land expand, o cara ter uma pequena entrega de valor expandindo, Total. também é um ágil Total. e tal. Total, porque assim, se você imaginar, todo mundo que vai procurar um software hoje tem um problema para ser resolvido, tá? E os softwares são muito complexos, então a gente consegue resolver muitos problemas, mas sempre tem um que é o mais importante ali. E aí você começa a entender o tal do a moment, né? Que o cara tem que entrar no produto e falar, caraca, isso aqui é legal. E aí a gente começou a entender isso. Só que o nosso produto não era preparado né, para essa estratégia. Cara, e o que é engraçado, velho, é que é muito contra-intuitivo, por mais que faça muito sentido, mas é absurdamente diferente do que faz, né, cara? Porque você, é. tem, você vende o SAP, você vende a caixa, né? Parece que o pai caiu em cima da pessoa e <risos> esmaga ela aí embaixo né? exato E aí você olha para aquele negócio que você nunca usou você fala, cara, por onde que eu começo com é. esse negócio é. todo? Pô, e agora você imagina um software, né? você tem que entender ali no começo que ele começou a utilizar teu seu software, qual é o problema que ele quer resolver como que eu jogo ele na jornada correta para gerar esse valor para ele, né? porque tem vários ali dentro. Só que o nosso software não era bom naquela época, não, não, não ficava de pé porque ele não foi preparado para isso. Então todo lead que entrava naquele momento, ele não via valor nenhum porque ele se perdia lá dentro. Então jogava o cara numa sala escura e falava, acha aí onde você tem que ir. Pô, vamos ter que melhorar produto pra caramba. A gente, deu, deu, a gente acabou não aceitando a proposta do um investimento na empresa, para seguir carreira solo, para reposicionar a empresa dentro dessa estratégia. Entendeu que, né, que ainda não era o momento. Não era, eu falei, não era porque a empresa que, é, os investidores que estavam entrando, eles queriam que a gente montasse uma máquina muito do modelo de sales tradicionalzão, não em cima do produto. eu falei, cara, isso aqui já não, não é mais o que nós queremos. Bom, comecei a estudar muito disso daí, a gente foi para fora, benchmark ela fora, isso daí, é, não tinha ninguém no Brasil fazendo um modelo para ligar ainda, então a gente teve, sentou com Dropbox, com, com grandes empresas lá, segment, várias, várias, e entendendo como que eles faziam isso e entender qual é essa jornada, a entrega de valor e tudo mais. No O final, próprio Zoom, né, cara? faz na câmera. Um né? Você naquele no, no Saster lá que foi a, a mulher do Zoom falando, né? Estava. Então, aquilo lá é... isso é uma empresa PLG, deixa o cara usar um produto, se, se ele entender que tem um valor ali dentro, ele vai continuar. O ponto é, você tem que ter mecanismos para entender a entrega de valor que ele tem naquele momento que tá com lead lá dentro do produto, né? Então. Cara, é, e, e você sabe que, que assim, a gente. A gente eu, eu, eu entendo que a PLG é graça ao zoom, porque a gente começou por 19 dólares, aí botamos cadeira extra 50, aí agora a gente tem 20 posições. Pois é. Aí sim. começou a bater no teto a quantidade de membros por sala, a gente já fez um upgrade novo, que agora acaba de 300. Velho. Tipo assim, é, é a minha primeira ou a segunda conta. Eu é? acho que eu pago mais de Zoom hoje do que de aluguel. É, então, é isso. Mas é, é, <risos> essa é a estratégia. Na verdade, você vai fazer uma entrega de valor constante para o teu cliente. Ele tem que reconhecer isso para poder expandir. Então, você tem que entender a jornada da, da empresa lá dentro. Ah, imagina para a Growth ali. Você entrou. É uma, é uma empresa, um CNPJ que está utilizando lá o Zoom. Mas, no final das contas, é o Caio, é o Thiago, é o usuário também. Então, dentro do PLG, você tem que entregar valor para a empresa. Porque é o business, cara, tem que, tem que fazer sentido pra, pra empresa, mas, cara, tem a jornada do Thiago também. Então tem que ser fácil do Thiago reconhecer o seu, o seu valor ali dentro e tem que ser fácil pra ele. Então se torna mais complexo nesse sentido, né? Porque tem que sempre avaliar essas duas jornadas constantemente pra poder entregar valor. Cara, então um cara corajoso pra caralho. Ou, ou corajoso Malu, ou maluco, ou talvez os dois, né, cara? Porque você... SAP, Máquina, PLG, cara, como é que você tem esse desapego aí de, foda-se, vamos jogar tudo lá, galera, <risos> abaixo? Cara, eu... Que você, de verdade, eu, eu, que eu me que eu vejo, isso. Já viu aquele meme do, do bonequinho que ele faz assim, tipo, isso, de é a Ah, não, tá bom, vai, chega, vai. Mas, é, Eu acho que vai... Eu acho que tem que estar muito alinhado com as suas crenças, né? Então, a primeira crença que eu acho que eu quebrei quando eu saí do, do ambiente SAP, primeiro foi... Eu preciso circular em um outro ambiente, porque o ambiente SAP é super fechado, né? Sempre as mesmas pessoas, E aquele mais. mundinho ali... É aquele mundo. travou, né, cara? E, cara, eu sempre fui um cara muito mais da criação, muito mais do produto, e eu precisava ter algo mais palpável que eu pudesse através, com o time, construir algo junto, né? E essa pessoa não tem essa, essa opção. Então, beleza. Então, chegou um momento que quebrou a, a, a, as minhas crenças, não, não faziam mais sentido ali pra, pra estar naquele universo. E eu acredito que com a parte de, de Sales, ali também dessa máquina de vendas que a gente citou de Sales LED, para mudar para PLG também tem a ver com isso, quebrou, é, é, uma, é uma ruptura de crença. Eu falei, cara, eu não acredito nesse modelo, é, eu acredito no modelo que gera valor de verdade através do produto, né só que eu achava que ia ser muito mais fácil, né? eu falei, putz, beleza. Então teve desapego, o desapego foi super fácil, o que veio depois ali, caracas, foi uma, uma escalada gigantesca para gente conseguir mudar a empresa, porque é a empresa que precisa mudar, não é só produto. Cara, e a gente estava num evento de final de semana nos seus clubes e você falou, né? Cara, não é fazer trial, né? Tem gente que acha que é fazer trial, Não É, né? não, né? PLG é trial. Eu falei, <risos> tá bom, não é. Eu posso ser os led de ter trial, não, não é um impeditivo nenhum, né? Eu costumo até usar, tem uma analogia boa, Thiago, acho que talvez até para o pessoal que tá assistindo entender que não tá acostumado tanto com essas siglas. O PLG, ele é muito o que, a, o que a Apple faz na loja física deles. Cara, ah, você pisa na loja da Apple, você vai olhar assim, aquelas bancadas, né? Então você tem a bancada do, do, do iPhone, a bancada do iWatch, a bancada do iPad. Qual é o seu problema? Pô, meu problema é que eu quero um relógio. Pô, então beleza, é aquela bancada. Então você tem uma trilha para chegar naquela bancada. O que, que você faz na bancada? Tem vários modelos ali. Você começa a pegar o um relógio para ir testando. Então eles deixam você testar o um relógio ali na frente. E aí, de repente, aparece alguém do teu lado. Não tem ninguém querendo vender, mas aparece alguém do teu lado que pode te perguntar Rodrigo, o que que você quer usar? Por que, que você precisa de um, de um iWatch? É para o trabalho? É para esporte? Qual é a, a teu, o teu objetivo com o iWatch? Então ele vai ser consultivo ao ponto de entender o problema que você quer resolver e às vezes até falar, não, esse aqui é um modelo um pouco mais caro que não vai atingir o seu objetivo Vou pegar esse modelinho aqui que ele vai te entregar o sucesso que você precisa. Se você falar para um vendedor da Apple que ele é um vendedor, ele vai ele vai ficar muito puto da vida com você Vai ficar pé da vida contigo Agora, eles se colocam como consultores Termina ali Ele vai falar assim, esse aqui Você vai falar, pô, esse aqui que eu quero levar Ele vai mandar você pra uma fila de caixa? Aí não manda ele ali Na hora de... é na hora ele já resolve a tua cara, vida Cara, te faz você... o check-out e leva você até a porta Você tá me falando o seguinte Que esse encantamento E essa parada de você sair maluco Toda vez que você entra numa loja da Apple Isso foi projetado por um cara Absurdo de Wild UX X Total, total. É uma jornada que você tem ali dentro para resolver um problema. Com certeza o cara fez o. Certeza. O map... Total. É design de serviço isso daí. Então estamos falando de UX, UI do negócio, né? UI é a loja nesse uhum, caso. Uhum. Mas a UX disso daí foi totalmente projetada para te oferecer essa experiência e resolver o teu problema. Cara, e, e... a gente estava, cara, assim, falei, né? fiquei maluco, né? Fiquei, foi. Voltei no foi. Avião foi. Com foi, meu... foi legal pra caramba. Caraca, meu. Irmão. E hoje, cara, você não só tem toda uma preocupação com, com a experiência e a emoção que você causa no teu, no teu usuário, mas como você ainda testa tudo antes de virar uhum. uma linha de código. Uhum. Exatamente. Aí eu vou, vou compartilhar, porque eu acho que esse daí é um grande aprendizado que nós tivemos até recente. né? Todo mundo fala de UX e UI e pensa UX muito como interface. É, aqui a gente já entendeu que interface é a última etapa do negócio, né? eu preciso construir toda uma outra base é, cara, muito mais sólida antes de chegar na interface. Eu tenho que entender realmente o usuário, entender como que eu vou entregar uma experiência boa para ele no final das contas. Então o que nós começamos a fazer? Fazer o desenho de todas as jornadas. Então, mais ou menos o que eu te falei agora da loja da Apple, a gente começou a fazer o desenho das jornadas das pessoas que circulam em nossa loja. Então, poxa, beleza, Tem pessoas que vão usar o Okta para vendas, Tem pessoas que vão usar o Okta para um atendimento, o Okta para vender um produto digital. Então eu tenho vários, várias situações e cada uma tem um caminho diferente para percorrer. A gente começou a entender é, os sentimentos colocados por trás disso, né? Porque, pô, entrar na loja da Apple, você vai entrar com um sorriso de orelha a orelha. Agora, cara, se você chegar num ponto ali que o cara vai te mandar para o caixa... Ah, cara, a tua experiência, então, se, se a gente conseguisse medir com carinha feliz, triste e tudo mais, você entra com uma carinha super feliz no negócio, você começa a andar por toda essa jornada, chega ali no final, você vai você termina triste, onde você deveria estar em êxtase. Então, se você tiver consciência de toda a jornada de compra do teu cliente e onde você oferece uma boa experiência, uma má experiência, você tem acho que aí você tem a clareza de conseguir trabalhar melhor para chegar no nível de serviço que você consiga, pelo menos, fazer um equilíbrio das emoções desse usuário. E tem ferramenta para fazer isso. Né? Existem ferramentas para você conseguir controlar esse tipo de coisa antes de você codar qualquer qualquer tela. Né? Então, a gente utiliza aqui um conjunto delas. Uma delas é o SUS, que faz um teste de usabilidade do produto, onde eu consigo também medir o que os sentimentos por trás daquilo. Se o meu produto passa credibilidade, se, enfim, N sentimentos ali que você sai com, com um dado bastante apurado para poder tomar uma decisão se aquilo vai ou não vai para a posição, é isso. Cara, animal, animal. E para a gente fechar o nosso papo, é, a gente estava conversando que né, a gente vê bolsa de valores se tornando um investimento menos atraente, a gente vê selic, taxa de juros indo lá embaixo, e a gente vê alguns movimentos de aquisição acontecendo no mercado numa velocidade acelerada, independente de reclamada ou não. sim Cara, qual que é a tua visão aí do que a gente vai ver no mercado SaaS brasileiro com essa abundância de capital e esses movimentos de amadurecimento de clusters? Bom, eu acho que assim, vai... Eu acho que as empresas vão estar bastante líquidas, então vai ter dinheiro mesmo no mercado. Mas eu acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Por que, que surgiu o SaaS? Pegando o exemplo do SAP. o SAP é um RP que fazia tudo. Tinha CRM, tinha tudo, tudo lá mesmo. Por que que nasceu empresas como, sei lá, Pipe Drive, para resolver um problema específico ali dentro? Porque o SAP não dava a profundidade necessária para resolver um problema. E o SaaS trouxe, que essa essa possibilidade. né? Então, as empresas SaaS começaram a nascer para se especializar no primeiro momento em um problema de negócio específico. Tá? Então, tá todo mundo é, indo para resolver um problema específico. Pipe Drive foi para cá, Octa foi para lá, e aí, RD está aqui, Marketing... E é lógico que... Vão resolver com maior profundidade, gerar mais valor Mas eles estão rodando sozinhos Então tá rodando sozinho E aí entra o que é necessário para as empresas Depois que eu começo a adotar essas plataformas, esses produtos né, é, Eu tenho que começar a ligar um com o outro Porque eu preciso controlar o todo então, O Thiago é o Thiago, não importa se ele é o Thiago que está dentro da OVT tá o Thiago dentro do Pipe Drive ou da RD É o Thiago E onde que tá o Thiago? O que o que, que o Thiago fez? Então eu, eu preciso começar a controlar tudo isso daí como que é, é, é feito ainda, né? Muita integração. Pô, beleza. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas é, várias empresas nasceram, várias SaaS nasceram. Cara, beleza, qual é o próximo movimento natural dos mercados, né? Então, se você pegar o Dilema, o dilema da Inovação, né? Pô, que é um livro super antigo, ele vai explicar exatamente isso. No primeiro momento, você entra ali, você vai fazer um negócio bastante tailor-made. Nesse caso, vai ser bastante profundo. No segundo momento, é uma necessidade de você começar a compor. Né? Então, você vai começar a compor e agregar. Pô, pensa, faz a analogia seguinte, está todo mundo agora querendo chegar no pico do Everest. Qual é o pico do Everest? O pico do Everest ah, assim, eu vou cobrir a jornada inteira do cliente agora, através de um produto digital único. Pô, mas espera aí, RD tem um pedaço significante ali. A Orta tem aqui um outro pedaço. Pipe Drive tem um outro pedacinho da história. Aí eu falo, pô, peraí, a Pipe Drive até chegar também no pico do Everest, só que ela está indo para um caminho diferente. A RD começou pelo Marketing, a Pipe Drive pelo, pelo CRM, agora a Ocita está indo pra, pelo, pelo Conversational, mas todo mundo quer cobrir a jornada do cliente por completo. Então o que eu vejo que vai acontecer agora é, primeiro, o mercado vai ter dinheiro, por conta do que você falou, né? então muita gente vai começar a colocar dinheiro em outras coisas, em fundos e tudo mais, isso vai potencializar investimento em empresas, Empresas vão estar mais líquidas, com poder de compra. E aí entra um momento de consolidação do mercado, onde realmente você vai começar a conectar tudo isso para virar uma única plataforma. Então a Pipe Drive vai começar a olhar para cobrir essa jornada por completo. Hora ela vai fazer e hora ela vai comprar. E precisa de dinheiro para isso, que vem dessas pessoas que agora vão colocar dinheiro em fundo. A RD é a mesma coisa, precisa estender a jornada. Só que a R&D está lá do outro lado do Everest, indo para um outro caminho, que é do marketing. Começou pelo caminho do marketing digital, não pelo do CRM, mas ela já fez aquisição. Né? Então CRM. Então, ela está começando a complementar e está subindo para o pico do, do, do Everest para fazer a jornada toda. E a Octa Inem. Então, a gente começou também por um, por, um, por um caminho isolado, único, proprietário, que eu também estou olhando para o pico do, do Everest. Ou seja, todo mundo vai brigar por, pela mesma coisa. Mercado com dinheiro, começa o processo de consolidação para fazer esse quebra-cabeça agora funcionar como se fosse uma única ferramenta. É isso que vai, que vai Sim, acontecer opa. e a gente vai vivenciar, acho que muito mais M&As aí pela, pela frente. E aí a gente vai ver uma próxima a seus forças, mas que cresceu fragmentado é um momento Sim. que se consolideu. Sim. Opa! Se você pegar, acho que tem, tem várias empresas, todas elas, a Zendesk, que é... Que é é gringa, é, quantas, quantas empresas as ideias que já comprou? A própria HubSpot. A HubSpot já comprou algumas algumas boas empresas. e Tem investimento em outras que ela deixa ali plantando para poder possivelmente fazer um movimento de aquisição ao futuro. Então assim, tá todo mundo brigando pelo mesmo pelo, pelo mesmo usuário, diria assim, pelo mesmo usuário, fazer a cobertura completa do. Rico. Dica final assim para galera. Estamos vendo essa retomada. Voltamos, não voltamos. Dono de uma empresa de tecnologia que quer escalar O que, que você acha que seria o um ponto de assim, vale, prestar atenção nessa parada? Porque isso vai fazer diferença para esses próximos dois anos aí de... E assim, a gente... Growth e óculos viveram a mesma coisa Viu a demanda explodindo Viu, cara, muita gente querendo ser mais digital Ser mais eficiente Perfeito. e tudo mais mas é muito uma expectativa né, dessa retomada, desse momento e também uma, um pouco de sobrevivência. Né? Até então eu podia fazer o porta-a-porta, -porta, agora não posso mais. Até então eu podia vender na loja, agora eu tenho que ter o e-commerce. Agora, o que, que a gente vai ver nessa retomada, na tua visão? E o que, que você daria assim, cara, empreendedor? Cara, tenha atenção nisso. Cara, o que eu, o que eu acho, que é o seguinte. É, nós temos agora boa parte da população adepta ao digital. É, então acho que é um ponto que a pandemia mudou e mudou o resto da vida é a digitalização do próprio consumidor. Você compra diferente, você não está falando de um, da Zoom agora, foi lá, comprou, não precisava de ninguém, foi lá, comprou sozinho e está usando o produto dos caras e pagando mais do que o aluguel. É, agora, você faz parte de uma bolha muito pequenininha. foi o resto, né, que ficou na pandemia isolado, que tinha que continuar comprando roupa, comida, material escolar e tudo mais. Então você vê boa parte da população que não era adaptada a compras digitais entrando consumindo digitalmente. E entenderam que é seguro, entenderam que é prático, entenderam que é mais vantajoso porque vai pagar menos muitas vezes. Então o, o, o consumidor mudou, e mudou mesmo. Né? Então você como, como empresário, você é uma coisa, mas a hora que você sai dali da liderança, é, você pega mães, pais que não eram, não utilizavam, estão utilizando. Então mudou, a regra do jogo mudou. E o ponto é, cada, o, o consumidor ele, ele navega em vários canais. Né? Então acho que o grande ponto é entender onde que esse consumidor tá? o teu consumidor tá? e você conseguir captar essa demanda, ou seja, você vai ter que falar com consumidores digitais e, e saber controlar a demanda digital, volume, conversão, entendimento se você está fazendo isso bem ou não, por quê? Porque tem várias outras empresas que fazem a mesma coisa que você. Então, o primeiro ponto, você tem que oferecer uma experiência muito boa, a gente estava falando até agora de experiência, tem que oferecer uma experiência de compra Excelente, porque se você conseguiu captar a atenção do seu consumidor, você tem que converter. É o momento de converter. E para isso você não pode errar. Então você tem que estar muito bem amparado para saber métricas do seu negócio, se você está fazendo bem ou mal um tipo de serviço dentro do, do universo digital. Então eu diria para as empresas olharem muito para essa questão do digital e como, como conseguir gerenciar esse consumidor com esse novo comportamento que a gente vai enfrentando aqui para frente. Aula. Obrigado, viu? Isso aí, pra cima.